18 de outubro, dia do médico, nós estamos, vamos entrevistar com muito prazer o médico neurologista, professor de medicina e escritor Edson Amâncio. Bom dia, doutor Edson. Não sei se o senhor já está nos ouvindo. Prazer em recebê-lo. Bom dia, Francisco. Prazer é tudo meu. Muito obrigado, doutor Edson Amâncio, nosso entrevistado de hoje. Também participa do programa uh, o colega jornalista Fernando de Maria, professor da Faculdade de Comunicação da Universidade de Santa Cecília, e que está aqui nos estudos da Boca News e que agora vai nos trazer as principais notícias do dia de hoje. Bom dia, Fernando. Obrigado pela presença. Bom dia, Chico. Bom dia também ao nosso convidado e a você, internauta, que nos acompanha pelas redes sociais, no nosso Facebook, no nosso YouTube, no nosso canal. Se inscrevam, são mais de 6.600 pessoas inscritas. Na Boc News TV, também no nosso Twitter, na Rádio Boc News ao vivo e também no site bocnews.com. Hoje, além de dia do médico, também é o dia do estivador, dia do securitário e dia do pintor. Vamos aos destaques. Apostador de Santos ganha 11 milhões e meio na Mega Sena com bilhete simples. Santos registra índice pluviométrico das últimas 72 horas de 59 milímetros. O acumulado mês já chega a 140 milímetros. Relatório final da CPI da Covid vai propor indiciamento de pelo menos 60 nomes. Começa a valer a partir de hoje a volta às aulas das redes, na rede de ensino do estado de São Paulo. Nova linha de ônibus atenderá trabalhadores do bairro da Alemão, em Santos, e o Santos empata com o em 0x0 e sai da zona do rebaixamento. Agora vamos falar de estradas. Operação 5x5 neste momento chove em todo o sistema Anchieta Imigrantes. O motorista deve ficar muito atento porque existem vários pontos de lentidão ao longo da, tanto da Anchieta como da Imigrantes. Na Imigrantes, a lentidão acontece entre os quilômetros 19 a 14 na chegada a São Paulo. Na Anchieta, sentido litoral interditada do quilômetro 20 em razão de obras e lentidão entre os quilômetros 55 a 58 e do 13 ao 10 na chegada a São Paulo. Então aqui embaixo e também lá no Planalto, lentidão motorista ficar atento. Interligação fechada neste momento em razão da neblina em ambos os sentidos. Agora vamos ver como está a situação das balsas. Segunda-feira chuva, é claro, muita fila. São 50 minutos do lado de Guarujá e 30 minutos do lado de Santos. Neste momento chove em ambos os sentidos. Aí as seis embarcações operando e é claro, tem duas embarcações operando com 20 minutos de espera entre Santos e Vicente de Carvalho. Então muita chuva também para quem acompanha Santos mapeada. Como é que está a situação nas ruas da cidade de Santos? Sempre ficar atento ali, especialmente na divisa né, entre Santos e São Vicente o fluxo é sempre maior e tem ali uma uh, estreitamento de pista em razão de obras ali no canal. 1. Então aí, Santos uma piada várias imagens aqui da cidade de Santos neste momento, segundo o portal da Prefeitura, Chico. Muito bem, Fernando, muito obrigado. Uh, eu queria iniciar essa entrevista com o nosso convidado, médico, neurologista, neurocirurgião, escritor muito respeitado, Edson Amâncio. É nesse dia do médico. Então, em primeiro lugar, Amâncio, meus parabéns a você, que representa tão bem a categoria, e a todos os demais profissionais médicos pelo dia de hoje. Parabéns, viu, Amâncio? Muito obrigado, Francisco. Vamos trocar ideias aí. Vamos sim. Eu queria começar, Amâncio, falando um pouquinho a respeito da, da, do, do médico profissional atuando nesses tempos tão difíceis de pandemia. É, os médicos, e aí não vai em nenhum lugar comum, são verdadeiros heróis no enfrentamento dessa terrível pandemia que já vitimou é, mais de 600 mil brasileiros, uma situação, uma tragédia sanitária, enfim, nunca vista no país, assim como no mundo. E mais do que isso, enfrentando os negacionistas, enfrentando aqueles que são contra a ciência, que lutaram o tempo inteiro contra a vacina e continuam lutando. Né? é um enfrentamento, isso partiu basicamente da classe médica. Portanto, meus parabéns por isso. Eu gostaria que você analisasse este cenário tão difícil para a área da saúde e para os médicos no Brasil, Amante. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado, Francisco. Você tocou no ponto crucial do momento que nós estamos vivendo. Né? Na verdade, o problema que nós tivemos maior foi no começo da pandemia. Né? Sim. É... Primeiro, porque havia muitos questionamentos quanto, quanto à conduta. Em segundo lugar, é que nós ficamos com os hospitais abarrotados. Em um grande número de hospitais, eh, os médicos tiveram verdadeiramente que decidir quem entrava e quem não entrava, porque não havia vaga. Né? Até há dois meses atrás, a ocupação dos hospitais na cidade de São Paulo era muito exagerada, né? Chegava a cerca de 70% de ocupação. Então, esse foi o grande problema. E o segundo, o terceiro problema é exatamente o que você acabou de falar, é o negacionismo, né? É, que deixou-se, inclusive, uma certa parcela da classe médica em dúvida, porque não, não havia especialista nessa doença, que até hoje ela é um mistério, né? Sim. Você tem... Pacientes que tiveram sequelas neurológicas, como perda de memória, e, inclusive paralisias, né? Paralisia do, dos membros superiores e membros inferiores, de envolvimento da fala. Então, nós tivemos, assim, é, um campo aberto, mas sem muitas armas para combater, né? Enquanto a vacina não era amplamente utilizada. Sim. Eu acho que o maior transtorno no, em lidar com essa pandemia foi realmente o que você falou foi o negacionismo. Porque quando a, as ordens vêm de cima, que a Sim. doença não existe, que ela é inofensiva, que a vacina é experimental, isso inibiu muita gente de tomar providência, eu acredito que até alguns médicos. E consequência disso, o que foi? Um número exageradamente grande de, de vítimas da doença, de mortes. Né? Uhum. Então, a, o enfrentamento foi deficiente, mas não por culpa dos médicos. Claro. estiveram à frente atendendo em campanhas, em pronto-socorro, em UDIs, né? Grande Sim. parte desses doentes foram internados em UTI, Mas a, o negacionismo é que levou realmente a essa mortandade absurda que nós temos aí, com mais de 600 mil mortes. Sem dúvida nenhuma. Você tocou num ponto, Amâncio, que eu acho fundamental também, que é a questão das sequelas sequelas físicas e emocionais. E você deve estar lidando muito com, essa, com esse problema hoje. Muitos dos seus pacientes, eu imagino, estejam é, apresentando problemas decorrentes do Covid como sequelas, né? Sequelas sobretudo na questão da mobilidade, você abordou a questão da memória também, que é, que é muito sério, mas também as sequelas emocionais, muitos casos possivelmente de depressão, de ansiedade, de angústia por conta do confinamento, enfim. Como lidar com essa nova realidade, doutora Márcio, ou seja, os sequelados do Covid? Ô Francisco, houve um momento, no auge da pandemia, que eu diria o seguinte, nós estávamos atendendo mais pacientes com medo, esse medo entre aspas, né, Sim. da doença do que pacientes com a doença, é, apenas reforçando exatamente o que você acabou de falar, porque o confinamento e a insegurança e a falta de um tratamento adequado, que não existe o tratamento, é só a vacina, todo o resto é fantasia, então, isso criou um, um contingente enorme de pessoas com ansiedade, com depressão, e agravou pessoas que já sofriam desses sintomas, né? e muitos procuraram os consultórios médicos, o um neurologista bastante procurado, mas principalmente os psiquiatras, os psicólogos, Sim. que tiveram uma demanda exagerada no atendimento dessas pessoas com esse tipo de sequela. Então, a sequela não foi só física, ela existe, Sim. E, às vezes, de forma gravíssima. Eu tive um paciente com perda completa de memória, amnésia global transitoria, que dura dias, pode durar dias e ou horas, é, e você investiga as causas todas, possíveis e finalmente você chega à conclusão que é o Covid atacando o sistema nervoso. O Meu vírus, Deus. ele não respeita, ele não é só uma doença respiratória, ele começa por aí, né? Sim. Mas a, esse vírus já foi identificado no coração de criança, adolescente, em cordão umbilical de recém-nascido. Quer dizer, então, ele é extremamente invasivo e nós não entendemos muito bem por que algumas pessoas saem ilesas e outras têm morte rápida durante como, é. após uma semana de infecção. Ainda então, é um, mistério. um mistério ainda. Claro. As respostas elas são individuais, você não pode prever. E um desafio para a classe médica, para os cientistas. Eu queria chamar agora o colega Fernando de Maria para participar da entrevista. O Fernando está aqui registrando as solicitações e perguntas dos amigos internautas. Fernando, por favor. Doutor, bom dia, parabéns pela, pela data de hoje. Ontem, na Folha de São Paulo, saiu uma reportagem de uma matéria, de um estudo que foi feito e publicado acho, na revista Nature, se não me engano, com 330 cientistas que participaram ativamente da, da questão da, da Covid. E, obviamente, o cientista, muitas vezes ele não, não, não acaba... Num, tendo muito contato com a mídia acabou os cientistas que eu digo dos mais variadas áreas acabou ganhando espaço e obviamente a mídia foi em busca de informações não só no brasil no mundo todo isso daí e os números até relativamente preocupantes que só comentou agora dessa questão do negacionismo que se eu não me engano acho que algo em torno de três quartos desses cientistas que foram entrevistados relataram que sentiram de certa forma uma a, ameaça especialmente nas redes sociais seis deles inclusive foram ameaçados fisicamente Aqui no Brasil até uh, profissionais lá em Manaus passaram por esses perrengues. Só acredita que essa relação, né, de, de uh, que os cientistas, os médicos, principalmente também, uh, vão acabaram se lidando. Isso pode ser um, um, uma preocupação também, como lidar com a comunicação dos profissionais, especialmente no momento como esse, sabendo que pode ter, obviamente, ataques, como infelizmente em razão do negacionismo que impera, não só no Brasil, volto a dizer, mas em várias localidades no mundo? o Fernando, essa pergunta sua ela é, ela é muito boa e permite a gente fazer uma, uma divulgação mais ampla. Uhum. Você veja bem, o negacionismo, como você mesmo disse, ele não foi exclusivamente no Brasil. Uhum. É, eu tive um colega em infectologia que estava no auge da pandemia, viajando, estava nos Estados Unidos. Ele me disse o seguinte, com o negacionismo, predominantemente, no sul dos Estados Unidos, as pessoas não se vacinaram. Um número enorme de pessoas não se vacinaram. O que, que aconteceu? As UTIs estavam abarrotadas de crianças e adolescentes no sul dos Estados Unidos. Então, você pode extrapolar isso para nossa realidade, o que talvez seja um pouco pior. Uhum. né? Um número de muito grande de pessoas não foram vacinadas, porque você tem que contar com ah, um o aspecto da informação, né? Muitas pessoas é, de uma classe média baixa, com um nível de informação precário, eles acreditaram nessas histórias de carochi e não foram vacinar, e pegaram a doença e morreram. Isso não está acontecendo. Então, você tocou num outro ponto que eu acho interessante, é como lidar com essas pessoas. Eu tive é. casos no meu consultório, uhum. e... E me procurou por outro motivo, não era a questão do Covid, mas eu sempre quero saber, porque nós também é um problema em fase de isolamento. As pessoas, a gente usa máscara, a sala de espera não tem mais do que duas ou três pessoas, então todo mundo que entra, eu acabo tocando no assunto. E eu ouvi de pessoas muito bem situadas socialmente, é, respostas absolutamente quase agressivas. Nós não tomamos vacina experimental. Nós acreditamos no tratamento precoce, então não dá para você continuar a conversa. Mas eu não, não deixo barato não, eu contei essa história dos Estados Unidos. É. Os Estados Unidos também aconteceu muita coisa parecida, só que as UTIs estão lotadas de crianças e adolescentes. Então você tem muita razão, Fernando, quando você coloca uhum. isso. O jeito de você abordar esse assunto precisa ser de uma forma delicada, porque senão você bate com a cara na parede. Né? Uhum. Essas pessoas negacionistas, elas estão absolutamente convictas, estão com a razão. Então, há um certo enfrentamento e nós tivemos dificuldade disso. Os colegas que trabalham na frente, em pronto-socorro, eles têm que ter uma certa é, diplomacia para lidar com esse tipo de coisa, com certeza. Pois é, até porque o tratamento precoce, né, Fernando? Vencendo aí, a, a CPI é, do tá COVID mais, está aí. provado o que aconteceu né, na, na questão do Prevent Senior e outros escândalos do Exatamente. Está do tipo, né? mais do que provado. Aí. Enfim, uh, o relatório vai ser bem duro também, falando nisso da, da Prevent Senior, que é um caso à parte, né, que foi destacado. Né, e, e até gostaria de saber a sua opinião aí sobre o, o que, que aconteceu aí, uh, apesar de não ter diretamente uma relação com o presidente, mas é claro que um, um plano de saúde levou e, e inclusive no, no relatório que vai ser apresentado, vai ser essa discussão de mudanças, inclusive nessa estrutura de plano de saúde, como acontece com, essa, com a empresa, que ela é operadora, ela é dona de do hospital, enfim, como é que, como é que isso também eh, pode mudar, se é que vai mudar alguma coisa, né? Seria até de aproveitar claro, por favor. a sua opinião sobre esse assunto também, que é uma preocupação maior, né? Dos médicos, no caso, aí foram literalmente ameaçados, só que de outra forma, né, doutor? Eu, Fernando, exatamente. O que você o que a gente soube, é, foi a, a, as fontes foram as mesmas que vocês souberam. Eu não sou médico nesse plano de saúde, sim, sim. E, mas tem colegas que trabalham lá e a gente então conversou. E tudo que foi dito na CPI por conta desses médicos que denunciaram, parece que está muito embasado em fatos concretos, hum. com testemunhos. E não vão ter, isso vai ter que mudar. Você está colocando, será que vai mudar? É certeza absoluta que vai mudar. Não sei se o plano vai acabar, mas que a, as acusações são gravíssimas. Sem e dúvida. Existem testemunhos pacientes, vítimas, familiares e os próprios médicos. Uhum. Então, que houve ali um tratamento precoce, com envio de kit Covid, para tratar os pacientes em casa com a, a suspeita da doença, com a doença confirmada, isso não tem como negar, são dezenas, Sim. centenas de pessoas que viveram isso e estão dispostas a testemunhar. É, foi uma coisa assim, absurda mesmo, como se estivessem vivendo aí um, uma situação de exceção gravíssima, né? Uhum. só que é, colocando a vida das pessoas em risco, né? deliberadamente, baseado em dados totalmente falsos que não há nenhuma comprovação, não há credibilidade para você fazer tratamento precoce e evitar a vacina. Não tem. O único tratamento é a vacina. É a vacina. você interna o doente contaminado com pneumonia ou qualquer outra coisa, você já está cuidando das consequências que o vírus provocou. Sim. Não é tratamento precoce que vai evitar que a pessoa seja contaminada ou tenha ou desenvolva a doença. Mas tem um detalhe nisso aí, viu, Fernando, que eu discuto uhum. muito, é o seguinte. Nós não sabemos, porque as reações são individuais. Sim. Mas tem pessoas idosas que pegam a doença e saem dois dias depois, sem sequelas sem nada. E pessoas jovens que morrem uma semana. Então, a Sim. forma com que os organismos lidam com essa doença ainda é muito misteriosa. Sem dúvida nenhuma. É, doutora Mancha, eu queria aproveitar a sua presença para colocar uma questão... É que hoje em dia, no mês de outubro, nós estamos vivendo o chamado outubro rosa. Como tivemos o setembro amarelo, né, para debater, para trazer, a, expor bem a questão, por exemplo, lamentável, do suicídio, atingindo muitos jovens, é, tristemente. E teremos em novembro o chamado novembro azul, né, eu queria, a sua opinião, como é que se houver essas campanhas assim, é, com, relacionando a data com a, a, a doença no sentido da prevenção? O senhor acha que elas são eficazes? Funcionam, doutor Márcio? Eu acho que funciona, Francisco. Eu acho que dar ênfase ao tratamento precoce de qualquer doença é muito útil. Nós, a, a mídia hoje está muito atuante desse aspecto. É, mesmo doenças mais ou menos raras, elas estão dado conhecimento público. As pessoas, às vezes, quando chegam no seu consultório, já estão sabendo 70%, 80% do, do diagnóstico, porque já consultaram, porque já ouviram, porque entraram na internet. E, e eu acho que as campanhas atraem a atenção das pessoas para procurar Por exemplo, campanha contra câncer de mama. O câncer de mama, quando diagnosticado precocemente, ele é curável em 95% dos casos. E não é só câncer de mama, porque o câncer de mama é muito comum, mas, por exemplo, até cerebral. Se você faz o diagnóstico de, de um cerebral precocemente, a chance de cura é muito alta. Então, essas campanhas têm um mérito grande, campanha de vacinação nem se fala, né? Eu sou plenamente favorável e elas trazem resultados muito positivos para um diagnóstico precoce e tratamento de muitas doenças, sem dúvida nenhuma. Muito bem. Fernando e Maria, por favor. É, dentro dessa linha, doutor, gostaria de saber, especialmente na sua especialidade, uh, o que efetivamente na prática, o senhor já comentou, mas assim, na prática aqui, é claro, cada dia é um aprendizado e cada caso é um caso, o que, que o senhor tem percebido aí uh, que vão ficar em relação às sequelas, que é, é um ponto de interrogação também, quanto tempo essas sequelas irão durar. E aí dentro desse aspecto, a gente percebe nitidamente também, por vários fatores, que se a, a, a classe médica, uh, e principalmente o SUS, está preparado aí para lidar com esse pós-pandemia, ou seja, uh, não só a respeito da... Da própria Covid, as sequelas da Covid, mas também a gama enorme de pessoas que deixaram de fazer tratamentos e, obviamente, agora a gente sabe que dependendo da, da doença, os efeitos aí são muitas vezes irreversíveis depois de tanto tempo aí sem qualquer tipo de tratamento em razão da própria pandemia. Sob, já, vocês, obviamente, entre os, os seus colegas, mas assim, imaginam aí o que vem pela frente aí, a pressão que vai ter cada vez maior, uma demanda de necessidade de serviços médicos? Sem dúvida nenhuma, Fernando. Graças a Deus a gente tem o SUS. Né? Hum. Uhum. Porque seria de nós se não tivesse o SUS. É verdade. O grande contingente desses pacientes internados, eles são pacientes do SUS, né? Ainda que os hospitais privados tivessem lotados de pacientes com covid no pior momento da pandemia, mas o maior contingente foi atendido pelo SUS, com certeza. Uhum. Essa é a, é a grande sorte que nós tivemos, né? E dentro do SUS, obviamente, não houve... Policiamento, hoje negacionismo, os médicos estavam lá para atender os pacientes e todo mundo era Sim. atendido adequadamente. Mas esse é um aspecto. Agora, outro aspecto que você traz, é que muita gente deixou de ser atendido nas suas necessidades de doença, outra que não a Covid, por conta da pandemia, porque os hospitais estavam lotados, os, os locais de exames estavam abarrotados, então paciente cardíaco, paciente renal, é, paciente neurológico com AVC esses pacientes, alguns acabaram sendo protelados mesmo no atendimento porque não tinha cabimento, não tinha espaço, não tinha contingente nem para atender e nem espaço físico para internar uhum. esses pacientes, então isso foi um desastre enorme e como eu disse, ainda bem que temos o um SUS, né? sim, sim. porque ele deu conta do recado na medida do possível né e isso está voltando à normalidade aos poucos. Quanto às sequelas? É, eu acho que as sequelas é, psíquicas elas são mais volumosas, vamos dizer assim, uhum. e mais prolongada é a reabilitação de uma sequela emocional, é? Implica às vezes em terapia, longa duração, em medicação, etc. E as sequelas físicas, felizmente, dos casos que eu acompanhei, todos têm evoluído satisfatoriamente. Vocês explicaram com deficiência física. Ao longo do tempo, três, quatro, seis meses, eles estão evoluindo satisfatoriamente. Isso é bom. É, e a sequela de memória, cognição, também eu acho que afetou muita gente. Muita então, gente, né? É também não é uma sequela fácil de lidar e imediata. Você não consegue resolver uma cognição, A pessoa que perdeu a capacidade de fazer cálculo, memória de curto prazo. Uhum. É sempre muito complexo o tratamento e é demorado nesse tipo de sequela, com certeza. Muito bem, doutor Amancio, eu peço a sua licença, nós vamos continuar falando sobre saúde, sobre a política de saúde pública no Brasil, enfim, todo, entre outros temas, mas depois de um rápido intervalo. Nós voltaremos em seguida com o Jornal Enfoque, de Notícias, entrevistando o médico neurologista Edson Amancio. Voltamos já. Estamos apresentando o Jornal Enfoque, Manhã de Notícias.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 Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque, manhã de notícias desta segunda-feira, 18 de outubro, Dia do Médico. E estamos entrevistando o médico neurologista, professor e escritor Edson Amancio. Mas antes de darmos continuidade à entrevista, eu queria chamar o colega jornalista Celso Vernizzi, que vai nos trazer a previsão do tempo para hoje. Celso, seja bem-vindo. E agora, Celso Vernizzi. O aumento tempo! Olá amiga, olá amigo! Boa semana para todo mundo! Chuvosa, hein? Chuva principalmente hoje e amanhã com intensidade ao longo da faixa leste. Litoral sofre com a presença do ar que sopra do Oceano Atlântico e traz os resíduos da frente fria que já vai saindo gradativamente para o Rio de Janeiro. Esses efeitos trazem umidade, ventos que são frios, dão sensação de frio. E a situação do tempo não muda. Chuva forte, inclusive a qualquer momento, e pode haver problemas. Tomara que não, porque há risco de deslizamentos e alagamentos em vários lugares da Baixada da capital, da Grande São Paulo, do Vale do Ribeira e do Vale do Paraíba também. No interior, tempo instável, mas tem períodos de melhoria. Situação pior na faixa leste, como. Demonstrado ali na foto do satélite, situação de instabilidade e precaução. Um abraço a todos. Muito obrigado, Celso Verniz, colega jornalista, sempre muito preciso nas suas previsões. Doutora Amancho, falávamos no bloco anterior a respeito do SUS, o Sistema Único de Saúde, e o senhor fazia exatamente referência que ainda bem que temos o Sistema Único de Saúde. E a propósito, eu queria lhe colocar o seguinte, como é que o senhor vê a política de saúde no Brasil de hoje? O que é que está faltando para a política de saúde no Brasil, é uma política pública? Seriedade, gestão, recursos ou tudo isso, doutora Amancho? Olha, eu acho o seguinte, é, apesar das deficiências mortórias que são conhecidas no atendimento dos forços, houve um progresso assim, enorme, digamos, nos últimos anos. Eu vou falar para você em relação à minha área. É, eu tenho um contingente grande de pessoas que, são, que precisam tomar medicação de alto custo. Sim. só para você ter uma ideia durante a pandemia essa medicação de alto custo ela foi fornecida a domicílio os SUS mandava entregar uhum. esses medicamentos que são de altíssimo custo gratuitamente na casa dos pacientes obviamente numa tentativa de evitar aglomeração de evitar filas de espera nas unidades do SUS então isso foi uma coisa um progresso que não há dúvida nenhuma Faltam vagas, faltam leitos, é, inevitavelmente falta. você pega, por exemplo, um hospital qualquer, é, você não consegue fazer uma internação de um paciente com uma cirurgia eletiva é, imediatamente. Você não consegue. O que você consegue na rede privada? Né? Um ano, plano plano aprova, você consegue uma internação. Depois de 21 dias, no máximo, de análise do pedido, você não consegue fazer isso no SUS. Sim. Você não consegue fazer uma cirurgia eletiva com 20 dias de espera. Então, obviamente, falta espaço, falta verba. Eu não diria que falta gestão, não, porque ele é um universo. Né? Agora, falta a gestão nas camadas mais altas de comando. Né? Quando você tem, por exemplo, um general que não sabe nada de saúde, que não nem sabia o que significa SUS, na frente do Ministério da Saúde, então você não pode esperar é. grande coisa disso aí né? sim, Então nesse capítulo Sim, falta comando né? As mais altas esferas Que é o Ministério da Saúde Que gerencia tudo isso hum. Quando você põe uma pessoa incompetente Para administrar um mundo desse Um universo complexo como é A saúde de um país de dimensões continentais Como o Brasil Vai dar errado? Vai dar errado E deu muito errado aí. Sem dúvida então, nenhuma Obviamente essa cúpula tinha que ser trocada Profissionais, claro. né? Como sempre houve no Ministério da Saúde. É verdade, porque, apesar de tudo isso, nós poderíamos estar com a nossa vacinação contra o Covid muito mais avançada. Hoje nós temos é, mais ou menos 50% da população é, vacinada com a segunda dose, inclusive. É 49, quase 50%. Isso, esse percentual poderia ser muito maior se tivéssemos é, tomado as providências devidas no momento exato. Se não houvesse tanta polêmica, tanto negacionismo, tanta idiotice como se viu o tempo inteiro ao longo dessa pandemia. Mas, enfim, já temos 50% da população vacinada e vamos torcer para que isso aconteça o quanto antes e até o final do ano possamos ter pelo menos 70%, 75% da população vacinada para que o vírus deixe de circular, circular ou seja amenizado. Pelo menos é a nossa expectativa, né, doutora Márcio? Mas eu queria também, mas colocar o senhor o seguinte, é, é, o senhor, é, é, evidentemente, trata é, de pacientes com mal de Alzheimer, com mal de Parkinson, entre outras doenças também muito graves, muito sérias, e, e alguns é, médicos é, se valem do canabidiol medicinal, para uh, uh, tratar de pacientes com essas patologias. Eu pergunto ao senhor, o senhor uh, como é que o senhor vê essa questão do tratamento com canabidiol? O senhor, como é que o senhor avalia esse tipo de tratamento, doutor Amazio? Francisco, eu posso te falar tranquilamente sobre o tratamento com essa substância, o canabidiol, porque a minha experiência remonta quase 10 anos atrás com canabidiol porque ele foi inicialmente empregado para tratar epilepsia refratária em crianças e adolescentes. Então, uhum. eu já usava canabidiol em alguns pacientes cerca de oito anos atrás. E depois, posteriormente, apareceram os novos trabalhos mostrando que ele teria outras indicações, que eu também usei para outras indicações, principalmente para dor crônica. A Sim. dor crônica reage muito bem ao tratamento do canabidiol em doses adequadas. É, e, como você falou, ele acabou sendo usado para outras doenças. Só que há um senão nisso. Quando você vai na, na, na internet e vê algumas divulgações que ele faz verdadeiros milagres, Sim. não é bem assim. As claro. pessoas não reagem milagrosamente com o canabidiol. Ninguém cura uma doença de Alzheimer ou uma doença de Parkinson com o canabidiol, uhum. mas essas doenças todas têm suas contraindicações e efeitos colaterais com os remédios convencionais. Então, alguns pacientes verdadeiramente se beneficiam disso. Na que cognição, bom. na doença de Alzheimer, na fase inicial, fase intermediária, a ocorre melhora dos pacientes com canabidiol. E isso não quer dizer que você substitua os remédios tradicionais pelo uhum. canabidiol. Uhum. Muitos pacientes efeitos colaterais, você consegue reduzir os medicamentos tradicionais e o canabidiol faz um reforço daquela medicação. Então, na epilepsia, no autismo, melhora Sim. da cognição em crianças com um autismo. Então, tem vários casos de peritos, eu próprio acompanho alguns. Epilepsia, então, nem se fala. Epilepsia de difícil controle. Na doença de Parkinson, alguns pacientes se beneficiam, alguns não são todos. E depende também do manuseio da droga, porque não há uma, uma, uma experiência assim, muito ampla e os profissionais acabam usando mais ou menos a, as recomendações dadas pela indústria. Né? Então, está cheio de trabalho publicado em revistas médicas sobre a titulação dessas drogas, a quantidade, como é que você administra. Então, se você usar critérios científicos, você pode beneficiar um grande contingente de pacientes com os mais variados sintomas neurológicos e psiquiátricos. Uhum, muito bem. Fernando de Maria. É, doutor, inclusive uh, tem tido um crescimento significativo né, de, de casos, especialmente de importação do cannabis, uh, o CBD, né? CBD que, CBD que, que registrado aí pela, pela própria Receita Federal. Isso mostra que uh, médicos estão usando cada vez mais esse tipo de, de situação. Mas ainda existe muito preconceito né, uh, em relação a esse assunto. Né? Eu gostaria de saber, na sua opinião. O que, que precisa, em termos de legislação, para poder acabar um pouco esse preconceito que ainda existe ao uso desse tipo de medicamento, né, uh, que infelizmente uh, é, é ainda, de certa forma, demonizado por muitos negacionistas, os mesmos talvez, boa parte deles, que negam, por exemplo, a vacina. Então, o um, um, que, que precisa, o que, que os nossos legisladores precisam fazer efetivamente para que... Uh, haja realmente uma maior, uh, claro, com os critérios e cuidados, maior uso desse tipo de, de, de, de planta para poder efetivamente uh, atender mais gente, por exemplo, nesse sentido. O SUS, por exemplo, ace, uh, aceita esse tipo de medicamento, doutor, ou ainda não? Ainda é um, é um tabu. É só uma dúvida que realmente eu não, não sei lhe dizer. Não sei lhe, por eu isso que preparando. eu estou perguntando. a dois grupos de preconceitos em relação ao canabidiol. Uhum. O primeiro deles é baseado no desconhecimento, na uhum. ignorância, porque como o canabidiol é extraído da planta, a maconha, é, então muitas pessoas o, que vão utilizar, eles já querem de cara saber a explicação para isso. Porque a maconha é proibida, é uhum. uma droga, ela é altamente prejudicial quando usada rotineiramente é, antes dos 21 anos de idade, que é a época em que o sistema nervoso amadureceu, ela dá sequelas graves. O uso continuado da maconha em crianças e adolescentes, né? sobretudo sequela cognitiva, de tomar decisão, coisas sutis, mas que vai complicar a vida da pessoa é, daí para frente. Segundo o Valentim Gentil, que é o um professor titular de psiquiatria da USP, ela aumenta 15 vezes a possibilidade de você gerar um esquizofrênico, que é uma doença terrível, que não tem cura, que começa na adolescência, naquele usuário de maconha nessa faixa etária. É como uhum. se houvesse uma idade que você possa usar, acima dos 21 anos, porque antes ela vai prejudicar com certeza. Bom, então o preconceito tem essa origem, por saber que é uma droga, que é, é proibida, e a, a, a, o CDD é retirado dessa planta. Agora, o que as pessoas não sabem é que o CBD não contém a, a principal droga alucinógena, vamos dizer assim, da maconha, que é o THC. Então, CBD puro, não tem efeito eufórico nenhum, não muda o comportamento das pessoas, não vicia, não dá dependência e raramente dá algum efeito colateral. Com então, essa é a informação científica, básica para uhum. quem vai receitar e para quem vai utilizar. Então você quebra o um preconceito nisso aí. Agora, o um outro preconceito é realmente do, do, do escalão superior, né? é uhum. mas só para você ter uma ideia, a Anvisa hoje lidera o CDD. Você tem que fazer, antigamente você tinha que fazer um relatório minucioso, é, um termo de consentimento informado, que a gente chama, né? O paciente tem que saber o que, que ele está tomando, por que, que ele está tomando, que isso não é reconhecido. Isso acabou completamente, então já houve uma evolução. Hoje você faz uma receita de CDD, faz uma receita digital, eu mando para o celular do paciente, ele entra em contato com a empresa e a empresa importa o medicamento para ele. Por que importa? Porque a nossa fabricação é, é caseira, vamos dizer assim, nacional do CDD é muito incipiente ainda. Algumas famílias entraram com liminar no, no Supremo e conseguiram direito de plantar e colher. Mas eu, a experiência que eu tenho com essa, esse CBD caseiro não é, boa. Uhum. não é boa. Eu tive um paciente que tinha um enorme número de convulsões por um dia, melhorou quando entrou com o CBD importado. Quando trocou para o Nacional, que ele achou que era mais barato, e não é muito mais barato, as crises voltaram. Então é uma experiência única. É, eu não posso fazer julgamento a partir disso. Uhum. Mas então o conceito vem sendo para o visa hoje a prova. Qualquer médico pode fazer uma receita de CBD e ela automaticamente, a própria empresa leva aquilo para o Anvisa e Anvisa a prova. Agora, precisamos desenvolver mais a, a, a burocracia disso né? e aprimorar a fabricação, porque a quantidade de empresas. Americanas e europeias que entrou no Brasil nos dois últimos anos vendendo CBD, eu não consigo nem falar quantas. Eu não uhum. sei nem o nome de todas. Eu conheço já umas quatro cinco. são as que eu receito, uma hora para uma, uma, hora para outra. Já está nas farmácias do Brasil, o CBD importado com a Receita Azul, qualquer médico pode é, receitar. Uhum. Então, não precisa nem entrar nesse contato todo com a Visa e cadastrar. Basta uhum. você fazer um receituário azul, você consegue comprar CDD na farmácia da esquina. De Acho. boa qualidade. Muito caro, mas de boa qualidade. Ah, é. É. Mas poucos a gente vai progredir. Vai né? progredindo, era né? Quase há anos atrás. Sim. E hoje você já faz uma receita aqui, o paciente compra na esquina. Tá certo. Fernando. Mas dentro dessa linha, doutor, só uma dúvida. Uh, o senhor falou que, uh, obviamente, nas farmácias, que obviamente não é um medicamento tão barato assim. Mas o SUS, ele fornece também, ou seja, a população mais carente, que não tem condições, ela consegue ter acesso a esse medicamento também? Desculpa, Fernando, eu não respondi essa parte da sua pergunta, isso uh -huh. foi muito claro. Não, não fornece, Fernando, não fornece. Se ah, chegar com receita lá no SUS para pegar as CBD, você não consegue. Então, é, então isso sim é um... precisava ser quebrado né? Sim, sim, é um impeditivo Agora, né? Eu tenho alguns pacientes que conseguiram Mas sempre através de eliminar na justiça, na justiça. É, Você faz uma justificativa minuciosa que uhum. É útil porque resolveu o problema e tal Aí o advogado entra para eliminar e consegue Tem pelo menos dois ou três que conseguiram Mas naturalmente qualquer um que chegar lá não tem isso. isso vai ser uma coisa que vai evoluir. Da mesma forma que a Anisa não um hum. abria a mão de autorizar, abriu, é, é, isso vai chegar com certeza. Com certeza vai chegar. Estamos Sim. avançando, portanto. Os é, nossos parlamentares. É demais, né? E fica aí uma dica para né? os nossos parlamentares, os nossos diligentes parlamentares estão preocupados com a... Além da verba né? Além da partidária. verba partidária, do fundo eleitoral, do fundo partidário, eles são muito diligentes. Fica aí uma boa dica para os nossos é, parlamentares, né? para que se preocupem com coisas sérias como essa trazidas aqui pelo doutor Edson Amarcio. Uh, doutor Amarcio, o senhor também lecionou e continua lecionando, imagino. Uh, eu queria saber do senhor o seguinte, a, a sua avaliação sobre o ensino médico no Brasil. Eu faço essa pergunta porque um, um dado é, recente, é, é, acho que preocupou a, muito a todos, que foi um exame do CREMESP, onde 70% dos eh, recém-formados, enfim, eh, não conseguiram identificar um caso de infarto no exame do CREMESP. Eh, Pergunta ao senhor, esse dado é um dado extremamente grave, preocupante, porque o, o formado, o recém-formado, pode exercer a medicina sem ter o CRM, ao contrário é, é, dos advogados, por exemplo, que precisam do registro da na ordem, na ordem dos advogados do Brasil. Pergunta ao senhor, como é que o senhor avalia o ensino médico no Brasil e por que uma situação como essa é tão recorrente no Brasil? Francisco. Eu dei aula na Faculdade de Medicina de Santos durante 19 anos Sim. e dei aula na Faculdade Federal, depois que eu saí, durante 3 anos e meio. É, o que eu percebi naquela época é uma degeneração progressiva, que começa com a formação dos alunos. Eu não queria ficar falando muito disso, porque afinal eu também sou médico, mas você fez uma pergunta que ela tem repercussão nacional, com certeza. Claro. É, houve pior, assim, houve pior. Na minha época, eu me lembro uma, uma vez, um pequeno incidente, só para você ter uma ideia. É, uma das meninas tiraram uma nota baixa de uma prova, que eu nem costumava dar prova, eu dava aula no quinto, sexto ano, eles já são praticamente médicos e cumpria a minha tarefa, e a avaliação era extemporânea, mas passou a ser obrigatória, então eu passei a dar prova. É, então, eu tive uma pessoa que pediu, algumas pessoas pediram revisão de prova, eu fui a revisão de prova. Então, sentamos numa mesa dos professores, na sala dos professores, umas 15 meninas pediram revisão de prova, acharam que estava injusta a nota. E eu comecei a ler as, as provas e comecei a ficar muito constrangido, porque elas tinham sido reprovadas em português. É, é, é. Ninguém sabia ler no quinto ano da Faculdade de Medicina, nome, letra é, minúscula para nome próprio. palavras <risos> absolutamente comezinhas, elas não entendiam. Então, a pergunta, eu acho que a coisa vai mais longe, é como que chegaram lá, Exatamente. sem informação nenhuma. Exatamente. Então, você, você não pode esperar muito que a Faculdade de Medicina vá fazer milagres. Claro, ela é a, não é uma escola de, de português, afinal. É. Exatamente. <risos> É, é, olha, é, é a questão da educação No ensino é fundamental, médio É por aí O problema começa ali, né? começa na base Começa aí Infelizmente vai Exceções, né? Exceções claro. sempre tem Sem dúvida. Mas nenhuma. eu acho que piorou muito Falta muito investimento Só para você ter uma ideia A Escola Paulista de Medicina Que é uma das faculdades mais importantes do Brasil Sim. Tinha curso de pós-graduação na minha área Eu fiz mestrado e doutorado lá ah. Mas, amor, não tem mais Falta ah. investimento, falta material, falta remuneração sem professor no Brasil Em qualquer nível É considerado uma péssima profissão Eles é. são pessimamente remunerados né? Você vai Por exemplo, você pega um professor nos eh, Estados Unidos, na Europa eh, Professor que nem tem graduação Tão grande, não tem PHD Não tem mestrado Eles ganham né, muito bem, vivem muito bem as férias para todo canto do mundo Aqui não, o professor é uma das piores profissões que existe, apesar de ser a mais importante de todas. Sem dúvida. Né? Mas tem remuneração e isso vai repercutir me... na formação dos profissionais, obviamente. Claro, e nem reconhecimento, nem valorização, muito menos. Pois não, doutora Márcia. Não, exatamente isso que eu ia falar. Eu acho que chegamos no fundo do poço. Uhum. A educação precisava. É, você, como é, vai, vai sempre na, na alta culpa é. Como é que está o nosso Ministério da Educação? Cê, como é, é, é que está o nosso Ministério da Cultura? Meu Deus. É existe? Reflete. É, é <risos> de Sem dúvida. Não existe, nada. não existe nada. Sem dúvida nenhuma. Então, Amâncio, eu peço sua licença para mais um rápido intervalo e nós vamos para o último bloco do programa. Eu gostaria de falar nesse último bloco um pouco sobre a, a, o Edson Amâncio, escritor. Voltamos já.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 Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque, manhã de notícias desta segunda-feira, 18 de outubro, e hoje entrevistando, com muito prazer, o médico neurologista, neurocirurgião e escritor respeitado, talentoso Edson Amâncio. Agora vamos para o último bloco, mas antes de começarmos a falar sobre livros e literatura, eu queria passar para o Fernando de Maria, que tem mais uma consideração. Fernando, por favor também, é entrevistado pelo Pedro Bial, repercussão nacional, né? <risos> Sim, sem dúvida. <risos> Agradecer ao Paulo Eduardo Costa, os pontuais esclarecimentos do doutor Edson Amanso, nos facilitam a construir conceitos, um excelente programa, obrigado pela sua participação, Paulo Eduardo, lá o presidente do, eu, eu... do Instituto Histórico e Geográfico de São Vicente, sempre participando. Audiência qualificada. Né? Muito obrigado. Doutor, eu gostaria de saber, o senhor tinha falado a questão da, uh, dos efeitos, uh, voltando um pouco os efeitos, obviamente, da COVID na questão da cognição alguns casos aí, o senhor tem identificado existe já algum estudo existe alguma coisa sendo preparada que, uh, se o senhor tem conhecimento, é claro, que os efeitos da, da, desse esquecimento, ainda que momentâneo ou não, podem desencadear algum tipo de, de doença ou próprio uh, evoluir o processo, por exemplo, do Alzheimer por exemplo no futuro Desses pacientes que têm esse tipo de situação, só acredito que isso pode acontecer? Olha, Fernando, eu acho que a observação desses pacientes tem que ser feita a longo prazo. Né? Uhum. Por enquanto, a gente não tem nada comprovado disso. O que nós temos é, na fase aguda da doença, em alguns casos, perda radical de memória. Uhum. Doença, eu já tive casos de amnésia uhum. total transitória, felizmente transitória. Eu tive um caso, inclusive, de um colega, né, que é, ninguém suspeitou que pudesse ser Covid, os exames todos normais, uhum. e o último exame que ele chegou a fazer, não tinha sintoma gripal nenhum, foi o teste e deu positivo. Então, mas felizmente foi uma amnésia global transitória. Uhum. É, os outros casos que eu tenho acompanhado, é, é, investigo bastante, a gente procura fazer, tem avaliação cognitiva, se for necessário. Nós pedimos um profissional dessa área exclusiva, é, nada muito grave, duradouro. E a impressão uhum. que eu tenho é que é mais relacionado aos sintomas emocionais, o medo, a insegurança que essa doença traz. Né? Uhum. Eu não acho que a, a infecção por Covid vai levar a uma doença do tipo Alzheimer, uhum. não vejo isso. Mas isso é só a longo prazo que nós não podemos uhum. saber. Até hoje nós não sabemos exatamente Sim. qual é o mecanismo íntimo da produção dessa doença. né? Uhum. Já temos até tratamento nas fases iniciais, as intermediárias, mas a gente não conhece o um mecanismo íntimo completo dessa doença. A hora que conhecer, provavelmente ela vai ter sucesso no tratamento. Mas a relação entre uma coisa e outra não está estabelecida. É assim. Ainda que algumas pessoas desenvolvam deficiência cognitivo com essa doença. Obrigado. Muito bem, Amâncio, já estamos aproximando do final do programa, passa muito rápido, mas eu queria aproveitar para falar um pouco do Edson Amâncio, escritor. Uhum. Diversos livros, temos alguns aqui na tela, enfim, O Experiências de Quase-Morte, enfim, são tantos e tantos livros, né, Amâncio? O Homem que Fazia Chover, Pergunte ao Mineiro, Diário de um Médico Louco, enfim, e vai por aí afora. Algum projeto novo, algum livro novo no Prelo, doutora Mancho? O Francisco, esse último livro, Experiência de Quase-Morte, me ocupou um pedaço grande da minha vida. <risos> Sim, eu sei, eu sei. Estou estudando, estudando esse assunto já desde 2005. Que Sim. Começou a ser escrito. Na verdade, ele é o resultado de uma série de entrevistas gravadas que nós fizemos um número relativamente grande de pessoas que passaram pela experiência de quase morte. De quase morte né? O meu interesse sobre isso veio a partir de alguns casos pessoais que eu tive e acompanhei. Sim. E naquela altura, como a maioria dos médicos reage, eu era um cético. E não era um cético de carteirinha, não, eu era um militante. Um cético tolerante. Eu via com atenção esses casos, é, e comecei, então, a entrevistar, entrevistar e, e acabei convencido que isso precisava ser melhor divulgado, inclusive, claro. na classe médica. Porque o médico estuda seis anos de faculdade, faz três, quatro, cinco, seis anos de residência, mas o que acontece na hora da morte ninguém ensinou para ninguém. Ninguém sabe Sim, nada sobre isso. É verdade. E quando esses pacientes vêm falando que eles estavam quase mortos e ah, vêm contando que assistiram a reabilitação cardíaca deles, assistiram uma cirurgia quando estão sob anestesia geral, própria cirurgia. Isso, então, me chamou muita atenção, porque Entendi. trouxe um, uma contramão ao paradigma da ciência. Ou seja, qual que é o paradigma? A consciência é produzida pelo cérebro. Se não há cérebro, não pode ter consciência. É isso que é o dogma da ciência. Quando o cara está morto e vem contando essas histórias todas, então a consciência dele não estava naquele cérebro. Então, Sim. essa é a, a questão mais... É, é mais importante que eu acho nesses casos. Sem então dúvida. não tinha outro jeito, tinha que escrever. Eu vi tantas histórias e acabei escrevendo o livro e saiu fora faz dois meses pela é? sua editorial. Experiência. Literatura está na veia, Francisco. É você. Né? Tem como você se libertar disso, não. O, o amor é um especialista na literatura russa, em Dostoiévski é um estudioso, é um escritor talentoso, respeitado no mundo literário, e isso é que é fundamental. E um médico que continua é, trabalhando ano. com tanta competência, ajudando as pessoas, salvando as pessoas, enfim. É, é, é por isso que nós tivemos o, o privilégio de entrevistá-lo hoje, de homenagear, assim, Amâncio, toda a classe, toda a categoria médica, na sua pessoa, neste dia especialíssimo, que é o Dia do Médico. Eu queria agradecer muito a sua participação, em nome do Fernando de Maria, em nome de toda a equipe aqui, e deixar um minutinho aí para as suas considerações finais, para as suas despedidas, é, reiterando os nossos mais sinceros agradecimentos. Muito obrigado, viu, Amâncio. Eu que agradeço, Francisco, a vocês todos pela oportunidade. Eu acho que esse tipo de matéria que vocês apresentam tem uma utilidade pública enorme, um alcance impagável e eu fico muito honrado de ter sido escolhido por vocês para passar essa mensagem e para todo o seu público assistente. Muito agradecido, muito obrigado, até outro momento. Muito obrigado, Dr. Edson Amâncio, médico neurologista, neurocirurgião, escritor. Né? e que foi o nosso entrevistado de hoje, né Fernando? Muito bom, muito bom mesmo aí. Muito obrigado, muito obrigado ao, Chico. ao Fernando, muito obrigado mais uma vez ao Edson Amâncio, a toda a equipe, especialmente a você, amigo internauta, pela atenção, pela audiência, pelo carinho. Amanhã nós estaremos de volta em mais uma edição do Jornal em Foque, manhã de notícias. Mais uma vez, meu, muito obrigado e até amanhã. O maior e mais completo hospital da região, a Santa Casa de Santos, vem evoluindo a cada dia